Olá! Começa agora o INOVA, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. O assunto abordado no programa de hoje é a pesquisa em Agitecs. Este ramo, que teve crescimento nos últimos anos, tem como objetivo melhorar os processos e otimizar o trabalho no campo. Recebemos hoje, aqui no INOVA, Michel Rocha da Silva que é sócio da Cropsteam, empresa que faz pesquisa e desenvolve soluções tecnológicas para a área da agricultura. Olá, Michel, seja bem-vindo ao Inova. Olá, Samara, muito obrigado. Em um primeiro momento, eu gostaria de saber, gostaria que você definisse o que são as agtechs. Bom, Samara, excelente pergunta. Hoje em dia, a gente escuta muito, falando nos noticiários, no jornal, na rádio, sobre as agtechs, né? O que são as agtechs? Nós temos muito conhecimento gerado dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa. E aí, agora, as agtechs vêm numa forma de unir a tecnologia para levar esse conhecimento junto ao produtor. Então, são várias maneiras em que a gente tem encarado isso. Uma delas é sobre internet das coisas. Outra maneira, agora, é sobre a utilização de aplicativos para estar gerando essas informações, levando até o produtor. E, e tudo envolvendo muito forte tecnologia, é, transferência de dados e, sobretudo, conhecimento. Uh, é possível afirmar que essas soluções inovadoras, que hoje são desenvolvidas por meio das startups, principalmente, elas começaram com a Revolução Verde, se você puder falar um pouco sobre essa temática. Perfeito, Samara, perfeito. É, se nós fizermos um, uma comparação, Samara, por exemplo, é, para o pessoal que está tá nos ouvindo agora, nos assistindo, é, lá na Revolução Verde, nós tivemos uma, um papel fundamental do melhoramento genético, em que a gente conseguia produzir, é, por exemplo, um quilo de grão é, com um quilo, por exemplo, de ureia, fazendo uma relação, ureia é um nutriente muito importante, o, o nitrogênio, daí em ureia a gente consegue dar esse nitrogênio para as plantas, é um nutriente muito importante para a gente estar tá conseguindo produzir lá o trigo, o milho, o grão que a gente precisa lá para a alimentação nossa ou dos animais. O que aconteceu durante a Revolução Verde? Nós tínhamos plantas que elas acamavam, ou seja, se nós colocássemos muito nutriente, a planta ficava muito grande, deitava e nós perdíamos toda a produção. Então, durante aquele momento, é, o melhoramento conseguiu introduzir um gene de enanismo nessas plantas e as plantas ficaram pequenas. Então, ao invés das plantas conseguirem consumir, por exemplo, é, um quilo desse nutriente para estar crescendo, elas passaram a consumir dois quilos, três quilos e, consequentemente, conduzir conseguiram converter mais em grãos. Então, esse foi um grande um grande avanço, um grande pulo. É, e aí, então, a gente vem desde então é, no que a gente é, costuma chamar de agricultura é, de insumos. Ou seja, quando a gente coloca um pouquinho mais de insumos, as plantas respondem um pouquinho mais em produtividade. Hoje, nós já atingimos um certo patamar. E pensando na sustentabilidade, a gente tem que dar o próximo passo. A gente não pode pensar apenas em adicionar insumos, mas sim, a gente precisa adicionar esses insumos pensando nos processos da planta, aumentando a eficiência do uso desses insumos, reduzindo o impacto ambiental e a eficiência produtiva. Então, agora é um novo, um novo passo que a gente está tendo. E aí que as agitecs entram com uma, com uma grande importância. Por quê? Porque para a gente estar tá fazendo agricultura com base em processos, nós precisamos ter muito claro em que momento as plantas precisam, por exemplo, um nutriente, uma intervenção de manejo dos produtores rurais. E aí que entram as agitecs. Uh, qual o impacto causado pelas Agtechs, tanto de um ponto de vista mais amplo, pensando em um contexto geral, quanto de um ponto de vista local, pensando na propriedade rural, por exemplo? Perfeito, perfeito. O primeiro passo assim, que nós enxergamos muito claramente, Samara, é o uso dos dados. É, nós temos muitos dados gerados, tanto é, pela pesquisa, pela universidade, mas também lá na propriedade rural, e agora, através dessa tecnologia, então, a gente está conseguindo coletar essas informações do produtor, processar elas utilizando uh, muita tecnologia, computadores, é, essa ciência dos dados, e está trazendo a informação de volta para o campo. Então, hoje a gente consegue ter alguns dados, por exemplo, a gente consegue estimar o quanto que um produtor pode estar tá produzindo de grão lá na propriedade dele. Isso a nível de propriedade, a nível de, de cidade, de estado e até mesmo de país. Então a gente consegue estar definindo isso aí. Por exemplo, o Brasil aí, ele tem um potencial para estar produzindo é, em torno de 6 toneladas de soja por hectare. Esse é o potencial produtivo de soja para o Brasil. E a gente sabe que dependendo do período de semeadura e dependendo do, do local em que a gente está dentro do Brasil, esse potencial pode ser um pouquinho menor, em torno de 5, ,5 toneladas e meia, ou pode ser até maior do que isso, produzindo aí em torno de 7,2 toneladas, 7,4 toneladas. Essa é a amplitude que a gente enxerga. E como que a gente faz isso hoje, Samara? tudo com base em tecnologia. A gente tem os dados e a gente consegue extrair informações desses dados. Então, isso a gente aplica desde a nível é, de nação, é, pensando em definição de potencial produtivo, pensando em previsão de safra, que a gente vê que vem avançando muito as tecnologias de previsão de safra a nível mundial e também a nível de, de países. É, e também a gente pode estar usando lá o produtor. O produtor, hoje em dia, ele consegue enxergar o que, que ele consegue estar tá produzindo na área dele. E isso era uma coisa antes inesperada, a gente sabe aí que em torno de 5, 6 anos atrás, a gente conversava com o produtor, perguntava para eles, quanto você pode produzir nessa área? E eles não sabiam essa informação. E hoje em dia, grande parte dos produtores já consegue ter uma, uma boa noção, ah, eu consigo atingir aí uns 100 sacos, por exemplo, uns, uns 280 sacos de milho, eu consigo atingir isso, eu só tenho que ajustar o meu manejo agora para conseguir estar buscando isso. Então, isso é, é fantástico, é a revolução que está acontecendo hoje em dia na prática. Pensando em exemplos uh, mais visíveis dentro da temática das Agtechs, além dos aplicativos que você comentou, existe algum outro exemplo em que a gente poderia observar esse tipo de solução tecnológica? Uh, sim, Samara. Hoje nós temos é, exemplos muito práticos e alguns produtores que nós acompanhamos, por exemplo, um, um grande amigo nosso, que é o Giovano Parcianel, lá do Alegrete, é, como é que ele tem feito, por exemplo, o um manejo de plantas aninhas. Plantas aninhas são plantas que a gente não quer que esteja competindo com as plantas que a gente quer cultivar. Por exemplo, agora no trigo, é, durante o período de inverno, a gente está cultivando o trigo, algumas plantas vêm e querem roubar a, os nutrientes e a radiação solar da, das plantas de trigo. Então, a gente tem que fazer um manejo é, e defender elas aplicando um herbicida. Hoje, com imagens de satélite, o que, que nós fizemos? Nós pegamos, verificamos aonde estão as manchas de plantas, é, invasoras e a gente consegue fazer controle pontual. Ao invés de nós estarmos aplicando um herbicida em toda a área, a gente aplica dirigido aonde a gente tem os problemas. Qual que é o impacto disso? O impacto direto é o bolso do produtor. Ele não gasta tanto, por exemplo, ao invés de ele aplicar no área inteira, ele vai aplicar em 20% da área, é, por exemplo. É, outro impacto é o impacto ambiental. Então, ao invés, ao invés de nós estarmos aplicando o herbicida no total da área, a gente está reduzindo e o impacto que está tendo no meio ambiente passa a ser menor também. Então, isso é um impacto direto que a gente, é, através de tecnologia, imagens de satélite, processamento, e depois introduzindo essa informação lá no pulverizador, o produtor está conseguindo entregar então, um produto para a sociedade de maior qualidade, com uma, uma maior eficiência econômica e um menor impacto ambiental. Então, é, é realmente fantástico. Michel, a sustentabilidade é uma preocupação nesse tipo de tecnologia? Sim, com certeza, Samara. Hoje em dia, eu, eu diria assim que o principal fator que nós estamos trabalhando hoje em dia é para aumentar a sustentabilidade dos sistemas produtivos. E aí nós temos três pilares que a gente trabalha muito forte. O primeiro pilar, é, Samara, é o pilar da, da, da produtividade. Ou seja, nós à medida que nós aumentamos a produção por unidade de área, a gente, e mantendo a, a mesma quantidade de insumos, a gente consegue aumentar a eficiência, estamos otimizando então os recursos ambientais que a gente tem disponível. Um segundo ponto, Samara, é a preocupação é com o meio ambiente. Então... É, nós temos observado assim uma constante preocupação dos produtores é, com com a com reserva legal é, com a fauna com a flora locais eu tenho alguns exemplos muito bons é, lá no município de Vitória das Missões por exemplo tem um, um produtor excelente com uma excelente média de produção de leite é, o seu Olivo Calegari, seu Olivo Calegari ele, ele tem na propriedade dele, ele começou com 20 hectares, é uma propriedade pequena de produtores de leite, e desses 20 hectares ele tinha 8 hectares de, de vegetação nativa, conservada. E aí um dia visitando o seu Olivo, o seu Olivo, é, por que, que o senhor não amplia a sua área? O senhor teria permisso, permissão para conseguir aumentar um pouco a área produtiva? E o seu Olivo me disse, não, não, com a área que eu tenho hoje de produção, eu consigo, eu consigo me sustentar, tenho uma boa qualidade de vida com a família. E eu consigo também manter a, a reserva do rio Ibiquá, né? Então, ele ele se preocupava não só com a produção e com a família, mas também se preocupava com o rio, né? Então, isso isso é muito bonito. A gente tem tem verificado bastante isso. E também, um outro pilar que a gente não pode esquecer, é que está diretamente ligado com, com o econômico, que é o social, né? Então, se nós tivermos é, uma produção estável e uma, uma alta eficiência por unidade de área, consequentemente, a gente está impactando em toda a sociedade ao redor, né? A gente tem exemplos, por exemplo, nos anos de, de seca, como foi a, a safra 21-22 que passou, é, a gente consegue enxergar o impacto na sociedade, né? é o que é a falta que faz então essa produção agrícola. Então, esses são os pilares aí que a gente enxerga que as agtechs têm trabalhado. É o pilar da, da produtividade, o, o, o pilar é, social, ambiental e econômico. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as iniciativas das quais você faz parte, que são a Cropsteam e a Arion Carbon Store. Perfeito, Samara. É, bom, a Cropsteam, então, é, foi a primeira startup que nós começamos aqui e ela veio de uma demanda muito clara, assim, é, como é que a gente tem enxergado a realidade lá no campo, Samar? É, quando nós chegamos lá no campo, é, os produtores têm muitas dúvidas e aí, dentro dessas dúvidas, a gente enxerga que a maior parte delas já foi respondida. Uh, dentro da academia, academia a gente fala é as universidades, os, os institutos de pesquisa. Só que essas respostas não estão chegando para os produtores, ou chegam numa velocidade muito lenta. É como se nós tivéssemos uma barragem cheinha de água e uma comporta aberta só um pouquinho. E aí essa quantidade pequena de água é o conhecimento que tem chego lá na ponta para o produtor. E é pouco conhecimento a gente a gente começou com a Cropstein com esse intuito, o um intuito de acelerar, abrir as comportas do conhecimento para estar chegando em uma velocidade maior para os produtores. Então, nós viemos trabalhando em três pilares hoje, é, Samar. Um pilar é muito focado na pesquisa, que é de onde a gente faz parte. Eu, fiz, eu e os meus sócios é, fizemos mestrado, fizemos doutorado, e, e viemos trabalhando junto com empresas, e aí como, como que a gente tem trabalhado? As pesquisas que as empresas têm interesse, nós estamos fazendo junto aos produtores. E aí o produtor ele consegue acompanhar a pesquisa e o desenvolvimento ao longo da safra. Então é diferente de nós fazermos dentro de, um, de uma instituição, que demora muito para esse conhecimento sair daqui é, e chegar lá ao produtor. Não, o produtor acompanha e tem o um resultado, no dia da colheita ele já sabe o que que dá e o que que não dá a resposta para ele. Então esse é um primeiro pilar. E também é muito importante para as empresas, porque acelera o processo de desenvolvimento de tecnologia. Esse é um dos primeiros pilares. Um segundo é trabalhando com consultoria. As consultorias a gente tem trabalhado muito com base em dados e informação. Então, hoje nós trabalhamos com produtores rurais, trabalhamos também com empresas. Nós fizemos análise de Big Data e essa análise de Big Data, então, nós levamos essa informação para os produtores e para empresas. Esse é o nosso segundo pilar. E o terceiro pilar que nós trabalhamos, que foi o grande intuito da, da Cropstein, é a geração ou a construção de aplicativos e soluções digitais. É, que aí sim a gente está mais fortemente ligado nessa veia das agtechs. Então, nós primeiros desenvolvemos um aplicativo que é disponível, é, é gratuito para os produtores, que é o Best Cultivar. É um aplicativo simples, a gente pode baixar no celular, é leve, não precisa de, ter conexão com a internet, o produtor lá consegue ver qual que é a melhor janela de semeadura e qual que é a melhor cultivar para cada talento de lavoura dele. Isso aí a gente fez do Paraná para até o Rio Grande do Sul aqui está disponível para os produtores. Depois, num segundo momento, é, nós estamos desenvolvendo então que foi um trabalho que nós tivemos um financiamento da, da Faperg, nós tivemos a felicidade de sermos contemplados no primeiro edital é, doutor empreendedor. É, foi a primeira bolsa com esse viés focado para startups para quem já tivesse o doutorado, mas que não quisesse seguir a carreira é, da docência. Né? Então, esse foi o primeiro edital, nós fomos contemplados, felizmente, no primeiro edital. E agora, no segundo edital, é, o meu outro sócio, o Eduardo Wink, concluiu o doutorado, agora, recentemente, também foi contemplado. Então, a gente fica muito feliz com isso. E aí, nesse nessa nesse edital que nós fomos contemplados, então, a gente começou a desenvolver, Samara, uma ferramenta para aumentar a eficiência dos, dos fundicídos em soja. Então, nós temos verificado que o manejo do produtor hoje ele tem sido feito de uma forma calendarizada e aí nós estamos propondo uma nova forma é, que, é, que esse manejo seja feito utilizando os dados meteorológicos. Então, utilizando mais da biologia, das plantas, da química, então, é uma maneira de, de aumentar a eficiência do uso desses insumos e a aumentar a eficiência econômica nas propriedades rurais. E a nossa última agora, nosso grande, o nosso grande investimento agora em tempo, em esforços e também em pesquisa e desenvolvimento, Samara, é a plataforma Área Carbon Store, que é a plataforma que nós estamos desenvolvendo em parceria com o Mais Soja, que é um dos principais portais do agro, está aqui dentro da ArtTech também. Nós, então, começamos a desenvolver essa plataforma que tem um viés muito forte da sustentabilidade, como tu me perguntava antes. Então, qual que é o objetivo dessa plataforma? Bom, primeiro, nós queremos, é, ao invés de, de, de continuarmos com a política de punir os produtores, a nossa ideia é ao contrário. Nós temos que bonificar e estar prestigiando os produtores que estão fazendo um bom manejo. Uh, esse é o um primeiro ponto. O que, que é esse bom manejo, Samara? É, que tenha é, menor emissão de carbono para a atmosfera. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, um produtor um do lado do outro, um produtor que está emitindo uma tonelada a mais de, de, de, de gás carbônico para a atmosfera e o outro está sequestrando meia tonelada. Então, por que, que esses dois produtores, por que, que esse produtor que está sequestrando carbono, por que, que ele não merece receber por isso? E aí nós estamos, então, desenvolvendo a área, um carbon store, é, para quantificar. A gente está quantificando e aí a gente espera, no futuro próximo, estar tá gerando créditos de carbono para esse produtor, para que esse produtor possa ser remunerado e estar tá servindo de exemplo para os vizinhos dele. É, de como o bom manejo pode ajudar eles financeiramente, é, tanto na, na produção da cultura, mas também nessa questão que está crescendo muito a nível mundial, que é a questão dos créditos de carbono. Especialistas do mundo inteiro falam que o Brasil seria o equivalente aos Emirados Árabes Unidos do, do mercado de carbono. É, tamanho é o potencial que o nosso país tem. Você comentou, Michel, sobre essa questão da liberação e do sequestro de carbono. Pode definir esses dois conceitos para a gente entender melhor? É, perfeito, Samar. É, essa é uma questão muito, muito interessante e importante porque isso aí vem lá dos tempos do nosso ensino médio, ainda, né? quando a gente estava lá nas aulas de, de biologia. Então, isso na verdade é, é uma questão simples é, que se refere, por exemplo, o quanto a planta sequestra através do processo de fotossíntese. A planta utiliza o sol para ter energia e ela puxa uma molécula de, de gás carbônico do ar e libera uma de oxigênio. Então, nada, o que a gente conversa muito de balanço de carbono, nada mais é do que nós estarmos calculando isso. O quanto que uma planta está sequestrando de gás carbônico da atmosfera para estar tá produzindo aquela biomassa e estar tá produzindo grãos. Então, essa é a forma simples que a gente tem de explicar o que, que é o, o sequestro de carbono. E o balanço de carbono é o que, que a gente emite... De, de gás carbônico para para estar tá fazendo o processo produtivo, ou seja através do petróleo que a gente utiliza lá para o trator, através do, do, da utilização de insumos químicos, é, através da utilização de, de adubos, esse, todo esse balanço de entradas, de emissão de gás carbônico que a indústria faz e depois o quanto que a planta sequestrou de gás carbônico dentro do processo produtivo, a gente calcula isso e se faz um balanço. Bah, a, essa lavoura que ela sequestrou mais do que emitiu, então ela está positiva. Ou outra lavoura utilizou muito insumo emitiu muito CO2 e não conseguiu sequestrar o suficiente o balanço negativo. Então, tem que aumentar a eficiência dessa lavoura, e a outra lavoura que sequestrou mais, então ela está com, com uma boa eficiência nesse sequestro. Pensando agora mais nessa parte da pesquisa, qual a importância de desenvolver pesquisa em agtechs para a construção desse tipo de soluções tecnológicas? Bom, hoje em dia, a gente não adianta nós querermos fazer algo se nós não tivermos as ferramentas adequadas para isso, Samar. E aí a pesquisa é o principal insumo que a gente tem pensando em Agtex. A gente precisa ter uh, informações validadas pela ciência, que tenham qualidade e que tenham, sobretudo, responsabilidade para que a gente consiga uh, construir ferramentas confiáveis. Então, esse hoje em dia é o, é o grande papel que a gente enxerga da pesquisa. A pesquisa, ela, ela é como se fosse a chancela de que as coisas são reais, que são idôneas e de que são puramente baseado em ciência e não em interesses que podem estar vinculados é, por trás disso. Pensando agora no Rio Grande do Sul, que é o estado em que a UFSM está inserida, ele é visto como o terceiro maior produtor agrícola do país. E aí, quando a gente olha para os últimos anos, a gente vê muitas estiagens severas e enchentes. As agtecas podem ter um papel de minimizar ou de evitar uh, prejuízos nesse tipo de prática? Uh, sim samara sim uh, nós podemos uh, utilizar essa informação de dois aspectos primeiro nós podemos olhar dentro do banco de, do, de, de dados que a gente tem olhar o que, que aconteceu já no passado e aí nós aprendermos uh, como que a gente pode mitigar isso então essa é uma primeira uma primeira informação um exemplo que a gente tem é agora da semana passada uh, dois colegas do, do nosso time foram para ibirubá e aí tiveram conversa com alguns produtores e eles é, entregaram com base em dados né, para os produtores qual, como que eles poderiam é, distribuir a semeadura da soja dentro das áreas dele, deles, é, visando reduzir o risco e manter um alto teto produtivo. Então, especificamente para aquela situação, eles entregaram que semeando uma, um percentual em outubro e um percentual na segunda quinzena de novembro, o risco é, foi reduzido ao longo dos dados históricos e, mas sem perder o potencial produtivo. Então, essa é um, um ponto. E o segundo ponto, a gente consegue, hoje em dia, através das agtechs, a gente consegue ter uma informação ou uma previsão é, mais assertiva do futuro. Então, agora nós estamos acompanhando e está aumentando a probabilidade de laninha para essa safra de 2022-2023. E aí, historicamente, a gente sabe que os anos de ocorrência de laninha, como foi o da, da safra 2021-2022, a gente sabe que anos de laninha a gente tem é, redução de chuva em algum período, é, seja na primavera, seja no verão. Então, aí dentro desse cenário, a gente já consegue é, ser programado de uma forma, bueno, quem sabe eu tenho que escalonar mais o meu plantio, ou quem sabe eu tenho que reduzir um pouco a área, tenho que aumentar um pouquinho a minha pastagem, cada realidade pode ser adaptada com base nessa informação é, de previsão para o futuro. Então, esses são dois pontos assim é, que a gente enxerga que as AgTechs conseguem auxiliar, né? a mitigar esses riscos aí, que são inerentes ao ambiente. né? Quando a gente olha para as agtechs, é possível pensar esse tipo de tecnologia aplicada também ao pequeno produtor rural? É Boa, excelente pergunta, Samara. É, hoje em dia, Samara, né, sim, é, independente de escala, é, é possível aplicar, sim. Hoje, o, o principal obstáculo que nós enxergamos não é nem com, em relação ao tamanho do produtor, mas sim é é uma questão de conectividade, então, uma parte significativa dessas tecnologias, elas precisam de, de acesso à internet, por exemplo, e no, em muitos locais no interior, aí a gente sabe que, que a gente não tem ainda, não tem 3G, não tem 2G, não tem 4G, uh, não tem acesso à internet em casa, então, a gente enxerga que tem uma melhoria agora ao longo dos anos, mas ainda falta muito, então... Um problema que nós temos, é que é recorrente, é com relação à transmissão de dados de estações meteorológicas. Se nós quisermos fazer um bom balanço hídrico para medir a água que a gente vai utilizar num, num pivô, por exemplo, a gente precisa ter informações de chuva do local. E aí, essa é uma barreira que nós enfrentamos seguidamente. É, nós temos estações, ela transmite os dados, mas seguido tem falhas por falta de sinal de, de, de internet. Então, esse é um, é um grande desafio aí. Que, que foi resolvido um, um pouco, mas que a gente tem que avançar muito ainda para conseguir atender a todos os produtores. Michel, muito obrigada pela tua presença aqui no Inova, foi ótimo te receber e poder entender um pouco mais sobre a temática das pesquisas em Agtex. É, nós que agradecemos, Samara, é uma grande satisfação para nós, para todo o nosso time, a gente estar tá participando dessas boas iniciativas, ele está aproximando as pessoas da tecnologia. Então, para te parabenizo a ti, e Samara, a toda a equipe, por estar aí é, conduzindo o Inova aí com, essa, com esse grande impacto para toda a nossa sociedade. Parabéns! Este foi o Inova de hoje. Você pode conferir este e os outros episódios do nosso programa no canal do YouTube da TV Campus e no Farol. Até a próxima!